já tinha recebido ameaças veladas, não fui atrás da delegacia, já tinha recebido recados de ameaças do coronel Sérgio Fonseca e eu quero aqui pedir ao secretário de Segurança Pública da Paraíba, doutor Jean Nunes, Jean Nunes. Segurança de vida, estou pedindo porque estou com medo. Estou pedindo segurança de vida ao secretário Geran Nunes, ao Ministério Público da Paraíba, aos órgãos competentes. Se resistem a essa imagem, se espalhem nos grupos. Repito, eu recebi duas ameaças aveladas do secretário antes da ação. Temo pela minha vida, temo pela minha vida, porque eu sei do que o senhor é capaz. Eu convivi 35 dias no PB1. E secretário Sérgio, reze para mim não levar uma topada porque o que acontecer comigo, o senhor é o culpado. Se eu levar um arranhão num carro, se o um carro bater na traseira do meu carro, o senhor é o culpado. E estou pedindo aqui ao governador João Azevedo, ao jornalista Luiz Torres, que é secretário de comunicação do Estado, que ele já tinha mandado duas ameaças veladas, já tinha inventado uma mentira, e se algo acontecer comigo, de acidente de carro, com minhas família, a culpa é do secretário de administração penitenciária da Paraíba, Sérgio Fonseca. Tá certo? Um arranhão, doutor Sérgio, um arranhão. Se eu for arranhado, a culpa é do senhor. Se alguém bater no meu carro e alguém na minha família for ferido, a culpa é sua. Se me matarem, se me matarem, coronel, a culpa é sua. Eu não tenho medo do senhor, porque o senhor é coronel, veste farda e tem estrela no ombro. Eu tenho medo da gangue que lhe cerca. E se o senhor quiser resolver na justiça, a gente resolve de qualquer forma. Agora, não me ameace, Não mande capanga me ameaçar. Não mande capanga me ameaçar. De forma velada, com brincadeirinhas. Não mande. E estou dizendo aqui ao secretário de Segurança do Estado. Jean Nunes. Jean Nunes. Se algo acontecer comigo e vocês estão sendo testemunha, está sendo gravado. A culpa é de Cláudio, perdão. É de Sérgio Fonseca é de Souza. É esse o homem que é o secretário de administração penitenciária, que ameaça jornalista, que maltrata preso, que é acusado não por mim, secretário pelo Conselho Dos Direitos Humanos O processo já vai Caindo no Supremo Tribunal Federal Agora eu temo pela minha vida E qualquer reunião que aconteça Comigo O senhor é ocupado Porque eu conheço a sua história então estou publicamente aqui abrindo o jogo que estou com medo de morrer e se acontecer o mandante é o secretário Sérgio Fonseca de Souza. Mas não tenho medo não.